Olá galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui, muito bem vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Galera, fica comigo, assiste a aula aqui para o final esse conteúdo, porque vai ser muito bom, que eu vou te apresentar aqui uma ferramenta, ok? Para você poder pesquisar fornecedores de nicho de todo o Brasil, tá? Que ideia, que interessante, beleza? Então, se você já gostou da ideia, deixa aqui embaixo, aqui ó, já senta o dedo nessa... nesse vídeo, velho. E é falar outra coisa aqui já. Então, já sempre aqui embaixo aqui, já se inscreve no meu canal, deixa seu like e o seu comentário pra você também ser notificado. Pelo amor de Deus, velho! Pelo amor de Deus! Pegue, ativa o sininho pra você ser notificado sempre que entregar o um vídeo aqui, tá? Quando eu você ser notificado pro Youtube poder te notificar. Se você não ativar esse sininho, tá? Você não vai receber meus vídeos, poxa! Você está pegando conteúdo aqui que eu entrei pra vocês aqui de graça, beleza? Então bora pro nosso conteúdo aqui, que é a parte que eu gosto de poder te entregar pra você. Bora! ó você vai estar no nosso amigo aqui e grandioso poderoso top foda demais Google tá você vai colocar aqui a casa dos dados clique aqui dá um enter tá e aqui nesse primeiro link ó, você vai clicar aqui clica e chegando aqui ó você vai receber aqui esse site ok aqui é um site totalmente gratuito beleza casa dos dados Beleza então que temos aqui alguns é, algumas opções aqui ó temos aqui soluções aqui você faz a pesquisa por CNPJ tá você busca aqui também estatística da empresa, você busca também por endereço e CEP dessa determinada empresa que tu queira aí saber, tá? E temos aqui a, a pesquisa avançada, que aqui é onde realmente a gente vai trabalhar, tá? E aqui você vai colocar os filtros que tu quer, né, trabalhar, ok? Temos aqui, você pode colocar aqui um nome aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, aqui o um mercado, um incho, tá? Vamos colocar aqui, é... vamos colocar aqui perfumaria, perfumaria, beleza? Você pode trabalhar aqui alguns filtros também, tá? Você pode colocar aqui os filtros tá de acordo que tu queira executar. Temos aqui é natureza jurídica. Então você vai poder colocar toda isso aqui para você que, se você quiser, uma coisa mais bem filtrada, alinhada. Você está preenchendo aqui, tá? É atividade principal, né? Do que na natureza jurídica, ok? Estado, tá? O município, o bairro CEP. Você vai, você vai filtrar, vai, vai, vai deixar isso aqui bem tinindo mesmo beleza e aqui temos aqui também ó um filtro aqui embaixo que você pode estar tá colocando aqui né esse pode estar tá marcando essas opções ok então aqui para você usar mesmo vou deixar o link aqui embaixo da ferramenta para você de graça para você acessar para você não estar tá aí fazendo aí perdendo seu tempo buscando né no Google então vou deixar o link para você aqui embaixo da ferramenta para você acessar e você depois me agradecer Beleza? Que eu quero te ajudar. Então, fica aqui atento, beleza? E aproveitando aqui a oportunidade do momento, para você também acessar a playlist que eu deixei para você aqui, ó, sobre ferramentas, tá? Vai ter muitas é, aulas aqui, né, de conteúdos, vídeos, ok? Sobre ferramentas, ok? Para você poder estar tá, pegando vocês conceitos e estar tá utilizando. Tá? que nem sempre, cara, é, tudo você tem, tem na internet. E aqui no meu canal você vai ter essas ferramentas de graça, tá? Para você utilizar em seus projetos online na internet. Beleza? Então você vai vir aqui ó, tá? Você fez isso aqui, esse comprometeiro aqui, colocou aqui o nome do mercado, o nome do nicho, dessa aqui embaixo aqui ó, pesquisar, tá? e Vai pesquisar para você e aqui embaixo vai aparecer os dados, tá? Dessa empresa que você quer atuar. Beleza? Então vai aparecer para você aqui ó, tá? Aqui, tanto que vai aparecer todos os dados dessa empresa, tá? O, o nome, tá? É, o endereço dela, certo? Então isso vai te ajudar demais você poder, tá? É, fechando negócio tá pegando um produto então você vai usar da forma que você bem quiser aqui tá de forma profissional e alinhada de, de acordo com o teu mercado com o teu serviço o teu produto tá enfim aqui é uma gama de leque de oportunidade de possibilidade para você poder atuar hoje tá bom totalmente graça olha só o tanto de endereço que tem aqui tá bom temos um temos aqui ó tá de, né temos, temos aqui de 1 a 50 tá tem de buscas de pesquisas para você poder tá definindo aqui, tá? Ou você pode tá clicar aqui clicar nessa, nessa setinha, você vai ó, rolar de novo. Que okay, vamos pegar um aqui para te dar como exemplo aqui, ó. Vamos pegar isso aqui, tá? Ó, o Claudio de Rodrigues de entrar. Então você vai clicar aqui, ó. Então você vai ter que esses dados dessa empresa de tá Eu realmente aqui, ok? É falar que a marca. essa parte dela aqui tá aparece aqui dela que aparece tudo, aparece telefone, aparece e-mail, parece sem tá? Então eu não vou mostrar que esses dados aqui acima, beleza. Para vocês, aqui alguns anúncios aqui no meio, porque a ferramenta ela é de graça, totalmente gratuita mesmo. Então, isso aqui é normal. Você pode estar tá, é, clicando nos botões aqui que esses anúncios ele vai sumir, beleza. E aqui embaixo, ó, aqui embaixo, aqui, ó, eu não vou mostrar aqui mais que aqui os dados, aqui, mas enfim, parece o telefone da pessoa. O e mail tá isso aqui, é bem, é bem legal para você que quer trabalhar aí. Estratégia para é, fazer tráfego local também. Se você quer ofertar o seu teu serviço quer é realmente é, captar cliente mesmo. Eu super recomendo também, né, para você utilizar essa ferramenta, e inclusive, né? Tô testando essa ferramenta, é muito top. Cara, eu, eu coloco o nicho que eu quero aqui e aqui eu, eu consigo ter, né, esses fins bem específicos, tá? E alinhado do, de, de acordo que, com o que eu, eu preciso aí, com minha necessidade, tá? Eu tô aqui compartilhando com você de forma totalmente gratuita para te ajudar, beleza? Então, pessoal, aqui esse foi o nosso vídeo de hoje. É tá? bem simples o processo aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, desse conteúdo aqui. Tá? Se você gostou aqui, deixa o seu comentário aqui abaixo, certo? Que é uma ferramenta também totalmente gratuita. E eu vou deixar pra você aqui o link pra você aqui de baixo pra você não se perder aí, né? Nas montanhas aí, na internet. Beleza? Um forte abraço, fique com Deus até o próximo vídeo.